Está começando mais um IMS, o IMS, o segundo IMS, para o 36 sexto IMS. E é o número 37 já. O 26 sexto Que é o IMS, família. Eu estou aqui de volta com o meu amigo Wendel para falar mais um pouco, mais algumas notícias. Que, que tem a ver com o nosso próximo MS. E o Wendel? E isso aí! E pra começar estamos com aquela notícia quente bombástica que tem muita gente que ainda não sabe, porque anda meio devagar. Os volantes virutas estão se encaminhando em direção ao sul, pois a linha de chegada hoje é em Guarapari. Que é que esse ano a gente vai mais pro IFES. A gente vai pra Guarapari. A gente vai pra Guarapari. A gente vai pro Guarapari. Sim. Você não tá sabendo não? Eu não tô não. Pergunta pra Kardec. Você... Kardec, Kardec, Kardec, fala. O que aconteceu com Kardec? Olá, esse ano o Enés mudou de local. Você eu... não viu o Mazinho falando? Eu perdi esse dia, eu acho. Eu acho que eu não ouvi não. Teve um vídeo aí, cara, rolando que o Mazinho explicou lá a questão todinha. Mas, cara, o que é isso aí do seu lado? O que do meu lado? É, uma, uma, uma mensagem aí. Caraca, hein? caraca, tá escrito Gessuí Guarapari? Ui! Verdade! Ah, mas... Ui, então peraí, peraí. Vitória, ó. Tá aqui, ó. Mudou. Ó, mudou, MS agora vai ser Guarapari. Vai ser em Guarapari o MS. É isso aí. E é isso aí. Gesuí Guarapari, MS. Sou mais família, todo mundo lá, hein? As vagas foram prorrogadas até o dia 18. Não, 18 vagas. Até o dia 18 pra você se inscrever. Não sei que dia você está assistindo esse vídeo, pode ser que a gente já esteja em março e você está vendo esse vídeo agora, né? Enfim, perdeu o MS, foi ótimo, Como adorei. É. E você perdeu inclusive o tema do próximo MS, que a gente vai falar hoje. A gente vai falar no auditório no último dia e é mais uma coisa nova, o auditório do MS vai ser no auditório do SESP de Guarapari que comporta 1.050 pessoas, que é praticamente o dobro do que era antes no IFES. Ou seja, muita gente. Muita gente. Kardec, qual é a sua opinião sobre isso? Eu estou impressionado. Quer dizer que agora as noites serão abertas ao público? Vão ser abertas ao público, né? Abertas ao público, aos familiares e a todos aqueles que quiserem assistir as apresentações da MS. Sensacional, sensacional. Então agora a gente, ó... Organizando informações, auditório do Sesc em 1.500 lugares, gigantesco, vai ser aberto ao público, ou seja, além dos participantes do evento, também estarão lá, é possível estar lá, pessoas que, fazem, que não farão parte do evento, como seus familiares, amigos, Mas e que desejam conhecer, que desejam conhecer, e assistir as nossas noites artísticas, de teatro, a... e tudo mais. Show de bola. Falando em teatro, falando em... Em música, em dança, me bateu aquela fome. Me bateu fome também. Quando começa a ensaiar, dá aquela fome. Aí você lembra do quê? Almoço pré Almoço pré Que é dia 31 de janeiro. Agora, onde vai ser o almoço pré-mestre, O Almoço pré ele será na Casa Espírita Cristã, no Ives, em Vila Velha. Isso aí, Casa Espírita... Não confunda. Não confunda... Não confunda. Isso aí, não confunda data, limite de inscrição com data limite do almoço e data limite do mundo também. O que esse negócio de data limite? Data limite de inscrição, 18 de janeiro. Data limite 18. do almoço, 31 de janeiro. Bom, em homenagem à prorrogação das inscrições do MS, nós resolvemos também prorrogar a, o sorteio para almoço que vai acontecer no dia 31 de janeiro. É. Portanto, se você quer concorrer a ao ingresso pro almoço que vai acontecer no dia 31 de janeiro na Casa Espírita Cristã você tem que comentar no último IMS no último vídeo do IMS com aquela hashtag que a gente criou lá que é sou mais almoço em família isso então aí. comenta no vídeo anterior do IMS presta atenção no vídeo do IMS você vai comentar lá não confunda não confunda você isso tem aí. que comentar no último vídeo do IMS isso uhum. aí você vai passar a concorrer não é Edu? isso aí. vai passar a concorrer a, ao, ao almoço lá. Aí você a gente vai sortear no último dia das inscrições e perto do almoço, perto do MS, nós vamos lançar outro vídeo em que nós divulgaremos o ganhador, ou divulgaremos mesmo sem vídeo. Nós vamos divulgar quem vai ganhar isso aí. E para você que se interessou pelo almoço, a gente quer lembrar que o almoço não é só para quem vai no evento. O almoço é uma forma de ajudar o evento. Então se você ficou com aquela fome e curiosidade para saber o que vai ter, vai ser canelone, penne e o que mais? Canequinho, o que vai ter no almoço? Vai ser um almoço de massas. Vai ter canelone, penne. terão dois molhos e você pode participar também, não? É isso aí. Gente, eu adoro canequinho porque ele não precisa falar pra, pra você ouvir. É, é, ele mexe Ele, ele a boca. fica com a boca fechada. Assim, assim, ó, ó, é pelo pensamento, você escuta ele pensando. É oh, tipo isso. Ué, Del, que gritaria é essa aqui, cara? Né? É o teatro ensaiando, cara. Ó, e esse ano o teatro, para quem está interessado em assistir lá nos Dias no Abertos, é na segunda noite. É segunda noite. E falando em, falando em teatro, falando em música, falando em arte, você me lembrou a uma editora que vai lançar novamente mais um livro do MS, livro da MS. no MS. Oh. E o livro vai tratar sobre família. Que mais um livro você sabe que você pode soltar pra gente, Cardequinho? Bom, eu sei que o livro tem dois personagens. Dois. personagens? E, que, tá, e quem são os personagens? É. Você é, um se chama Alex? Alex. E uma outra personagem é a Belinda. Belinda. É o que eu, que eu, eu que é que o mais tentar que contar para vocês é ser cortado a edição. Exatamente. Mas O que a gente pode dizer para vocês é que o livro tem aquela parte que. Bom. Corte rápido. É tramontina Outra coisa que, que foi divulgada aí, que tem relação com o MS, foi uma história de batalha de música, que foi uma coisa diferente que foi, foi feita aí, que nunca tinha rolado antes. Pegaram uma música, a equipe de música, a equipe Um Som, que agora tem esse nome, pegou uma música e falou: ah, vamos fazer duas versões dessa música, né? Ah, mandaram a letra pra eles: ah, música essa letra aí e tal, tal. E. E daí, o que rolou? Ah, qual, qual, qual música que a gente vai levar para apresentação no dia, no dia lá no auditório? Não sei. A gente não sabia, a gente não sabia. E qual foi o decidido? O público decide. Mas como é que funcionou lá no, no Facebook, o evento? Ficaram... Ah, criaram o um evento e tal, postaram as duas versões da, da música no, no Soundcloud e daí criaram uma enquete e pediram para o público, para as pessoas que estavam interessadas, a escolher qual música preferiam. E no caso, a música vencedora, com o número de votos, obviamente, ia ser levada para o pro, pro, pro, pro dia do auditório, o dia do show da apresentação da equipe de música. Legal. E é isso aí. E vocês vão escutar, no caso, no dia lá da apresentação da equipe de música, da equipe Um Som, a música, a música que foi vencedora desta enquete uh, dentro do, do evento que, que foi criado. Isso aí. E a música se chama Simples Assim... A música é simples assim, é só isso. E ela em breve será divulgada também na página da equipe Um Som. Então, se você quer ficar de olho, fica atento a também. E, isso, isso, isso é uma coisa importante: Nessa, na, agora, nas próximas semanas, até o MS, a equipe Um Som, fica ligado, fica bem ligado. A equipe Um Som vai postar as músicas, as versões das músicas que serão tocadas, tanto das músicas novas. Pra você já ir se acostumando, você já ir se familiarizando, E né? já ir ouvindo um som. Um som. Pra quando chegar no mesa você tá afinado pra chegar lá... Cantando. E cantar com nós. Igual um passarinho. Show okay. de bola. Galera, antes da gente ir embora, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos, tá coisa rodar, diferente? vamos rodar a federação pro pessoal aqui pra mostrar... Bora rodar a federação? Que, que a galera vamos, tá vamos, ó. vamos, vamos, vamos. Vamos que vamos. Tamo aqui. Chega aí, vamos chega, lá. Mais, chega mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos saindo aqui do nosso estúdio. Sai daquele estúdio. Cada... Mostra o Cadequinho ali, ó. Cadequinho tá sozinho. Falou, Cadequinho. É nóis, chega aí, chega aí, chega aí. Vem, vem, vem, vem. Isso aqui é importante. Só Vamos entregar o MS agora aqui, ó. Aqui, se quiser falar alguma coisa pra fora. Chega mais, chega mais. O barulheiro aqui, a galera com as abumbas, tá dançando forró, uma loucura aqui. Um forró na MS parece? ó. Chega ali, ó. O vai ter aqui, ó? É o cara aqui. Exclusivo do canal Vamos agora, vem mais cá, vem mais cá. Mais tem mais uma equipe aqui, voltar. ó. Vou, vou, vou... não, não, não. Tem outra, um um... Aqui, tem outra equipe não, aqui, ó. outra equipe aqui, ó. Olha aqui, ó. Fugindo do ensaio aqui, ó. Fugindo do ó. Chega mais, mais, Não, não. três, um, dois, três, Um, dois, três. Eita. Saiu, saiu. Pegou, pegou. E Ali, ó. toma, toma. Vamos tem mais ninguém ensaiando, não? Tem mais ninguém ensaiando, não? Não. Tem, vamos sala. salas. salas, então. aqui, ó. Não, aqui é o dafta, a gente prestou. Toma. Isso, ó. O pessoal está ensaiando aqui, ó. Espanhecer. Sapatilha descalço ali, ó. Olha lá, ó. <risos> <risos> vambora, vambora, vambora, vambora. <risos> <Kadeca> aqui. aqui. <risos> <risos> Bom, a gente voltou. Cansado. E é isso aí galera, nosso vídeo de hoje é isso. Está chegando ao fim. E. Curta, ah. comenta, compartilha. Isso aí, essas coisas sempre. Manda pros amigos, pros amigas também. Comenta aí, nessa maluqueira que a gente faz. E nos vemos no próximo IMS! Yeah! yeah!